Eles não sabem o que fazem. Uma pergunta que me parece frequentemente quando se ouve estas declarações é Se o desejo é um dom de Deus, como se pode dizer que este desejo é bom quando um homem deseja matar alguém e que além disso foi Deus quem enviou o desejo a ele? Em resposta a isto, deixe-lhe de dizer que nenhum homem tem o desejo de matar o outro. Ele deseja, na verdade, é se livrar de alguém, mas pelo fato dele não acreditar que o desejo de ficar livre de alguém contém em si o poder para o libertar, ele condiciona esse desejo e acha que a única maneira de se ver livre é matando este alguém, se esquecendo de que a vida embutida no próprio desejo tem maneiras que ele, como homem, não conhece. Os seus caminhos só se revelarão a, ele, a quem passar por eles. E assim o homem continua a distorcer os dons de Deus através da sua falta de fé. Neville Goddard